Olá a todos, sejam bem-vindos aos dias da Bricolage da Lévoa Merlin. O meu nome é Elsa e hoje vamos aprender a criar um candeeiro rústico. E quem é melhor para nos ajudar se não é Maria Prata Rodrigues. Olá Maria. Olá Elsa, obrigada, obrigada pelo convite. <risos> obrigada por teres aceito este desafio. Maria, para quem não conhece o teu trabalho, explica-nos um pouco o um, que é que tu fazes. Então, eu sou designer de interiores e todos os projetos que eu faço têm como base o reaproveitamento daquilo que já existe e dar uma nova vida uh, às peças que ainda têm muito para viver. E neste caso, é isso que vamos fazer com um candeeiro que se for ali uma dela, mas que ainda tem muito para viver. Claro que sim. Então, o que é que vamos precisar para este projeto? Quais é que vão ser os nossos produtos? Então. Vamos começar aqui com o betume em pasta, que é uma pasta que já está pronta a utilizar e, e é isto que vai conferir textura ao candeeiro. E depois vamos utilizar aqui as tintas, que atenção, não é preciso ser tintas de parede, aqui estamos a utilizar tintas de parede, mas pode ser tinta de guaste, tinta acrílica. E vamos aplicar com a ajuda dos guardanapos de papel. Para dar um bocadinho mais de textura, vamos utilizar aqui também terra. E vai correr bem, prometo. E vamos finalizar então aqui com o spray uh, mate. E claro, precisamos do nosso candeeiro, não é? Vocês me dar, por favor? Obrigada. Para o nosso projeto, qual é que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo uh, é desmontar, tirar aqui o abajur, a lâmpada, tudo e limpar. Porquê? Porque se nós não limparmos, o que vai acontecer é que tudo aquilo que aplicarmos por cima não vai aderir ao candeeiro. Claro. Estavas a referir, Maria, que a nossa escolha foram estas tintas, mas poderiam ser também outro tipo de tintas que também sim, funcionavam para, para este trabalho. Sim, sim, sim. Qualquer uma vai funcionar lindamente. Neste caso está com um bocadinho de pó, portanto eu vou aqui limpar. É o suficiente com um paninho normal lá de casa, sim, do pó, sim, é o suficiente sim. para se a não nossa tiver, limpeza? É, se ele não estiver sujo, só isto é mais que suficiente. Pronto. E já está. E agora... O passo. O próximo passo é proteger tudo aquilo que nós não vamos querer aplicar uh, a textura. Portanto, o que eu vou fazer aqui é proteger o fio e proteger aqui, aqui uh, esta parte de cima do candeeiro com fita de pintor. Ok, Queres vamos trabalhar ajudar, toda é? esta parte, então protegemos aqui em cima e aqui o fio. Exatamente, okay. se não quiseres ajudar, eu faço aqui a parte de cima e tu podes fazer o fio. Claro. Toma. É muito difícil depois de tirar o betume, caso ele uh, fique em alguma parte nós não queremos o nosso trabalho, é muito difícil de retirar esse produto. Assim, a partir do momento em que ele seca, é um bocadinho mais difícil, porque ele vai aderir, um, mas ainda temos algum tempo até ele secar mesmo. Okay. Portanto, aqui também, passando um, o dedo mesmo, ou um papel, ele sai facilmente. Já temos o nosso fio protegido. Já podemos continuar. Exato. Pronto, e agora vem a parte divertida que é a aplicação do betume, portanto eu estou aqui, eu, a massa já está pronta, ok, ela é assim, e é muito fácil de trabalhar, isto não é preciso de todo perícia, eu vou literalmente pegar na esponja e colocar aqui dentro, e depois o segredo é dar assim umas leves batidinhas, que é para ficarmos com um, assim com este revestimento, Tosco, porque a ideia é mesmo passarmos aquela cerâmica que ainda não está vidrada e, portanto, tem muita textura. Se nós fizermos com outros, com outros, com uma espátula, com um pincel, com o que quer que seja, vai deixar muitos vestígios e não vai parecer tão natural e por isso com a esponja é sempre a melhor... Então, o efeito da esponja é mesmo esse, é mesmo é. para dar essa textura? Exatamente, okay. exatamente. É, é, uma essencialmente boa opção. é essencialmente para isso. O bom disto é que não precisa de ficar de todo homogéneo. Há aqui umas partes que posso colocar mais, outras posso colocar sim, até menos. até parece um pouco mais natural. E... Exatamente. Queres experimentar? Sim, claro. Cara. Esta é a parte divertida. Exato. Podes colocar em todo lado, mesmo aqui em cima também. Eu só não coloquei porque é mais fácil para rodar. Sim, sim. A ideia é ficarmos com um candeeiro parecido com aquele. Que é cheio de textura, com várias camadas e conseguimos isso exatamente com o petume. Portanto, o petume é, é a base de todo o candeeiro, para ficarmos assim com o um aspecto de cerâmica que ainda não está vidrada. O resultado fica muito giro, Maria. Queres finalizar esta parte? Sim. Aqui, por exemplo, onde foi homologado, posso pôr mais, também a própria. O próprio betume fica aqui mais acumulado e não tem problema nenhum. Também fica giro, não termos um, um canhete tão cozinha Exatamente, não tem de ser, é. tem de ser um, um trabalho assim tão perfeitinho, fica mais mais natural. Para este efeito, o betume é o melhor produto, mas existe, existe algum produto algum que pudéssemos usar também? E assim Há quem use bicarbonato de sódio e mistura com a tinta e também dá imensa textura. Eu por acaso nunca experimentei, mas Há muito tempo já que já queria fazer este, este DIY e hum, fiquei, como já tinha trabalhado com esta pasta, achei Sim, que teria claro, é? mais textura claro. e que ficaria mais natural. Daí a minha escolha. Mas podem sempre utilizar hum, o bicarbonato de sódio, que tenho a certeza que resulta super bem também. Maria, quanto tempo é que nós vamos precisar para o betume secar? Assim, normalmente demora cerca de 8, 12 horas a secar, mas eu aqui vou fazer batota <risos> e vou utilizar um superador de ar quente. Podem também utilizar um secador que também resulta super bem e que vai fazer com que uh, se seque em, em relativamente pouco, Vamos pouco tempo. Vamos acelerar um bocadinho minutos. aqui o processo. E acho que já está. Muito bem, Maria. Qual é que é o próximo passo? O Próximo passo é, vai ser a batota, vou utilizar aqui o superador de ar quente para acelerar o processo de secagem e garantir que passamos então à próxima fase, que também é outra fase muito gira, que é a pintura. Obrigada. Então vou utilizar aqui no máximo. Ok, já está. Maria, quais é que são os próximos passos? Então, agora eu vou já começar aqui com a pintura. Ok. Então, posso começar já a retirar o que já não vamos usar? Sim, claro. Então. Repara que temos algumas partes do nosso candeeiro que não estão tão cobertas. Com o betume. Sim. Fizeste assim porque preferes? é uh... assim, Na realidade não é preciso cobrir tudo, porque como nós vamos pintar, já isto tudo vai ficar escondido. Qualquer das formas, se acharem que gostam de mais textura, se querem colocar um bocadinho mais, cobrir tudo, já à vontade, podem colocar o número de camadas de betume que quiserem. Ótimo. Se calhar aproveitamos... <risos> e limpamos as mãos. E damos já aqui um jeitinho, não é? Também para não borrarmos depois o nosso, o nosso trabalho. Exato. Isso sai muito facilmente com Sim. a água, com um pano úmido. Pronto. Obrigada. Maria, que tintas é que vamos usar agora no, no próximo passo? Então, eu escolhi tintas um, com uma cor mais de rosa, que é para ficar o mais parecido com a tal cerâmica, que ainda não está vidrada. Portanto, Vou começar por uma base mais escura, e eu aconselho-vos a começar sempre por uma base mais escura. Vou utilizar aqui o Granite 2 da Luxence e depois vou utilizar outros tons, como assim, o Cole 5, que é um acinzentado, assim, o uh, corpo meio de rato. Depois vou utilizar aqui o Mocha 1, que é assim um mais acastanhado, e fi vou finalizar com o Paper 1, que é assim, o tom mais clarinho. A escolha das tintas, lá está é, para dar aquele efeito da cerâmica, Exatamente. mas também pode ficar um bocadinho ao critério de, de sim, cada um sim, sim, seu gosto. Podem utilizar tons mais terracota, por exemplo, que uhum. também são muito vistos no barro. Eu preferencialmente gosto assim mais destes tons, por é que vou utilizar, mas. Mas existem podem... diversas é. uh, variedades. Podem fazer tudo muito escuro, muito claro, o que quiserem. Para aplicar as tintas, como é que, o que é que vamos usar? Então, a primeira camada vou, vamos aplicar muito, de forma muito homogénea, portanto vou utilizar a trincha uhum. e vou começar aqui pelo, pelo tom mais escuro, que é o granito de lixo, e vou aplicar diretamente uh, da lata, pode ser. Olha, Elsa, queres me ajudar a tens aí mais uma trincha? Claro. É só mergulhar aqui na tinta e pintar. Não é preciso muita tinta. Pode... É, exato. Utiliza menos tinta que é para ser mais rápido. para okay. secar. Uh, o objetivo aqui é mesmo preenchermos todos os cantinhos e não se ver o branco exato. do tom. Porque este vai ser o nosso tom de base. Uhum. Maria, estamos a fazer este trabalho com o candeeiro, não é? Uhum. Mas poderíamos fazer com outro tipo de. Sim, claro que sim. Produtos temos... que temos lá em casa, de acessórios. Sim, qualquer coisa. Assim, a única coisa que eu não aconselho é, por exemplo, copos porque vão para lavar, portanto, depois uh, toda esta textura pode, pode ficar comprometida. Mas uh, dá perfeitamente para colocarmos numa jarra, uh, num copo decorativo. Sim, assim elementos mais decorativos Exato, funciona bem este tipo de trabalhos. É. Pronto, agora vamos já secar e vamos recorrer aqui ao nosso amigo superador de ar quente e fazer batata outra vez para isto ser mais rápido. Acho que já está seco e já podemos avançar para o próximo passo. E o que é que vamos fazer agora? Então agora vai ser um passo um bocadinho messy. Vamos utilizar aqui o substrato e vamos molhar com a água para criar assim uma espécie de lama. Uh, para conferir, não só textura, mas dar um aspecto mais natural a esta cor base, que, pronto, natural não tem muito. Este passo é opcional, okay. mas eu acho que dá-lhe sempre muito mais uh, caráter, muito mais carisma, e fica muito mais verdadeiro. Então, agora... O que Queres que, fazer? que eu coloque mais deste lado? precisar precisar ainda uh, Não, acho que não, acho que já não vou precisar. Esta tinta, se calhar, podemos, pelo menos, colocar aqui à frente. Agora vou é precisar da água para fazer aqui a mistura da terra para fazermos aquela, aquele aspecto mais de lama e passar aqui então. então. isto agora não tem muita ciência, eu vou agarrar na terra, vou colocar aqui na água até criar aquela textura hum, mais de lama, portanto não pode ficar uma coisa muito, muito, muito líquida e depois é aplicar diretamente no candeeiro sem medos. Podes-me ajudar, Elsa. Estás à vontade para colocar aqui então o Vamos extrato. lá. Isto é mesmo ter as mãos na massa. <risos> é. Agora vamos mostrar um bocadinho. E um, se calhar era boa ideia uma trincha para conseguirmos espalhar. Ou então, podemos utilizar um pano. É como vocês quiserem. Um, nós podemos utilizar a trincha e podemos utilizar a trincha que com usamos sim pode ser, com a nossa tinta, de tinta tá não há problema nenhum pronto vamos mostrar aqui um bocadinho envolver um, o bem. substrato na água exatamente e depois fazermos uma grande misturada isto vai dar essencialmente textura e uma cor mais natural é esse o objetivo então o objetivo é trazer o substrato e não tanto esta parte tão aguada, não é? Se nós queremos sim. a textura... Se quisermos mais textura, sim. Se quisermos um bocadinho mais de cor Estás a ver, ele agora já não está tão cinzento e tão cinzento acastanhado. Sim. Algo que, é meio, que consegui, consigamos encontrar melhor em cerâmica e que tenha assim um aspecto mais então, natural. Então temos essas duas opções. Sim. Então não esquecer de fazer este projeto num local onde possamos sujar à vontade Estar à vontade para dar as a nossa imaginação. Sim, isto é ótimo para fazer com miúdos, por Sim. exemplo, que eles adoram Sim. fazer este tipo de projetos. E agora, acho que vamos precisar outra vez do superador de ar quente para garantirmos que toda esta textura fica fixa no candeeiro e depois possamos avançar então para a fase das tintas. Já passo já. Aqui. Obrigada. Acho que está seco. Agora, antes de limparmos tudo, vou só retirar o excesso com as mãos, que é para não termos assim tanta terra e, depois de ser mais fácil, passarmos então para a pintura e depois é só limpar a nossa bancada. Já não precisamos aqui das trinchas, nem da água. Vou... Também aqui deste lado. Sim, acho que é melhor. Vou borrar também aqui a terra, que já não precisamos. Os pincéis também não vamos precisar? Não, não, não. Agora vamos utilizar tudo, vamos só precisar aqui dos guardanapos e da tinta. Maria, acho que já está. Sim, também acho que já está. Já podemos avançar para o próximo. Podemos continuar? Sim. Uhum. Maria, agora vamos pintar com o quê? Agora não vamos utilizar as trinchas, vamos utilizar os guardanapos de papel para conseguirmos uma pintura mais orgânica. Muito bem. Nunca pinta com guardanapos de papel. Uhum. Também estou curiosa. Vamos lá. É mais fácil. Sim. É mais fácil. Tem pouco para onde errar. Vamos começar com a cor mais escura. Antes de utilizarem, certifiquem-se que está bem misturada, ok? Para termos uma cor homogénea. Basta fazer assim. E vou só utilizar aqui a tinta da tampa. Maria, já não vamos precisar deste cinzento não, não da vamos, base. Não, já Posso não vamos tirar precisar. Eu vou colocar. Aqui, as tintas que vamos usar e este pano também já não precisamos. Só vamos precisar aqui dos guardanapos e das tintas. Portanto, eu vou-te mostrar e tu vais ver quão fácil é. Pronto, eu vou pegar aqui num guardanapo de papel e vou fazer uma bolinha. Não é preciso ficar nada perfeito, só aqui uma parte mais achatada para ser mais fácil. E agora, aqui na tampa e mergulhar não está nada homogéneo. E começar a fazer assim uns toquezinhos. O objetivo aqui é usarmos pouca tinta para conseguirmos fazer a mistura de forma mais orgânica. Portanto, para não ficar tudo perfeitinho, podemos colocar mais tinta nos, nos sítios do que noutros. Começamos sempre pelas, pelas tintas mais escuras para darmos mais profundidade e as mais claras vão dar mais dimensão. Temos de esperar algum tempo de secagem enquanto aplicamos as tintas entre tintas esperamos algum tempo e assim, como nós agora queremos criar textura não convém, não convém deixarmos secar muito tempo isto até nos ajuda para conseguirmos misturar e conseguirmos um resultado mais coeso e mais orgânico Elsa, podes fazer e podes ir divertindo então, fazemos uma bolinha exatamente, não precisa ficar nada, perfeitinho e a base da bolinha mais achatada? Sim. Assim deste género? Exatamente, está E agora, põe okay. menos tinta, quanto menos tinta, melhor. Okay. Certifiquei-te que só que não fica um, zonas com muita tinta, que depois, onde tu colocas, vais misturando. Pois que o guardanapo também é fácil de, de retirar Exatamente. alguma tinta que haja a mais? Sim, sim, sim. O guardanapo é ótimo por causa disso. nós utilizássemos uma Boa. trincha, iam ficar, ia ser muito notórios os sítios onde íamos colocar o, esta cor mais, mais escura. E agora vamos repetir o processo, mas com uma tinta um bocadinho mais clara. Vou utilizar aqui o Cole 5 da Luxens. Eu vou fazer aqui uma nova bolinha para a aplicação. Vou deixar aqui para usar. Obrigada. acho que agora já está e vamos finalizar com o paper 1, que é o tom mais clarinho. E aqui não precisamos de um guardanapo novo, podemos simplesmente rodar este e fazer outra vez a bolinha. E repetir o processo. Este é mesmo muito pouquinho. Uhum. Este é só para finalizar, porque isto é ligeiramente mais quente. Temos o nosso candeeiro praticamente pronto. Maria, está fantástico. E o que é que falta para terminarmos? Agora, ele já está, portanto, vamos deixar secar para que ele fique completamente seco e depois de seco, eu aconselho a aplicarem um spray para garantir que fica tudo fixo e também para facilitar a limpeza. Neste caso, eu escolhi um spray incolor com acabamento mate para não alterar a textura do nosso candeeiro. Vamos limpar, Maria. Isto <risos> é um projeto muito messy. E agora só precisamos de retirar toda a fita e é só montar. E montar o abajur, a lâmpada. É exatamente. Vou-te passando as coisinhas. Pronto, eu acho que já está, Sim, é suficiente. Boa. Obrigada. E voilà, temos o nosso candeeiro rústico. Está lindo, Maria. Obrigada, Maria. Obrigada eu. Obrigada a vocês que nos estiveram a acompanhar. Estes produtos que foram utilizados estão disponíveis nas nossas lojas Leuau Merlin ou no site leuaumerlin.pt. Deixem as vossas dúvidas nos comentários e até à próxima.